Fala que Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido estratégias e técnicas para você projetar softwares como um Arc Expert. Eu sou Pisani da Arc e hoje eu vou dividir com você uma fórmula infalível para você escolher padrões de projeto. Bacana? Então, bora lá! Aqui no conteúdo de hoje nós vamos para o meu mapinha mental, onde eu vou explicar para você uma estratégia passo a passo para que você consiga efetivamente escolher de forma acertada os padrões, diversos tipos de padrões, tá? é aplicável para todos os tipos de padrão na prática, padrões de arquitetura, padrões de projeto, tá? a gente vai explicar também o que é um padrão, então a gente vai entrar é, no detalhe disso tudo e você vai sair daqui desse conteúdo acertando nas suas escolhas de padrões e não vai exagerar, né? Não vai ter mais aquele medo de exagerar e colocar padrões errados. Você certamente irá se tornar assertivo nesse sentido, beleza? Bom, este não é um conteúdo onde nós trabalharemos especificamente com algum tipo de tecnologia. É, não vamos trazer exemplos em código ou em diagramas dessa vez, tá? Ele é mais focado realmente na técnica. E desta forma você certamente, entendendo exatamente, anotando aí e colocando em prática, de novo, né? Precisa colocar em prática, não adianta nada, só assistir o conteúdo, precisa colocar em prática, beleza? Uma breve intro antes da gente começar esse conteúdo. É, o que acaba acontecendo hoje em dia, né? É que se tem muitos padrões, cada hora aparecem mais padrões novos, né? Práticas novas. E a gente fica perdido em relação a quando vale a pena, quando não vale... Muitas vezes um padrão é, impacta em outro, infere outro, né? ou uma prática infere um princípio. E aí, qual deles vale mais a pena é, ser utilizado no seu projeto? Né? Quem nunca coçou a cabeça ali em relação a isso? Né? Eu direto, até hoje eu coço, né Por isso que eu desenvolvi técnicas né, para tirar essa subjetividade, inclusive para ensinar para outras pessoas também é, como acertar nesse sentido, né? Então, este conteúdo vai ajudar você, mesmo que você não seja aí um expert, não tenha muitas cicatrizes de guerra, e vai ajudar também os mais veteranos, né? que não tem uma técnica é, específica ali bonitinha, organizada para tomada de decisões como essa, beleza? Só para você ter uma ideia, nós temos uma consultoria que é focada em arquitetura, tá? Nós utilizamos essa técnica para dezenas e dezenas aí de decisões que nós temos que tomar nos mais diferentes tipos de problema, desde os mais simples aos mais complexos. Bom, mais um ponto importante é que esta técnica não... É, isenta você de estudar, de continuar estudando. É importante que você continue estudando, aprendendo padrões. Quanto mais padrões você conhecer, melhor, beleza? Melhor. Só que não adianta nada você estudar um padrão e querer sair aplicando ele, né? sem é, ter um, um real objetivo, uma real necessidade, ou colocar muitos padrões um em cima do outro, né? sem uma necessidade efetiva, sem um ganho efetivo, beleza? Então, e isso é o que acontece muito no mercado, né? Os desenvolvedores, arquitetos começam ali a ler, eu também já fiz isso, tá? Eu já passei por isso também. Peguei, li um livro ali e falo, poxa, eu quero aplicar esse padrão, padrão incrível, curti demais, quero colocar ali, é, até no meu currículo, né, que eu usei esse, esse padrão. Então, é muito comum, né? Muito comum esse, é, esse tipo de mindset, mas ele te dá aí frutos negativos, mais frutos negativos do que positivos. Então é importante novamente se ter uma estratégia para aplicar corretamente o uso, né? Usar corretamente esses padrões. Bom, então sem mais delongas, vamos lá para o meu computador, vamos explorar ali em detalhes, no mapinha mental, é, toda essa estratégia, né? toda essa técnica que vai ajudar você a sair do outro lado. Bora lá! Bom, para iniciarmos aqui o, o nosso estudo, né, em cima do nosso mapa mental, é importante entender o que são padrões, tá? Padrões, eles são formas gabaritadas ali, testadas e retestadas de solucionar algum tipo de problema. Isso é um padrão. E olha só, né, o que, que o padrão resolve? Ele resolve o núcleo, Tá? É, de um problema, então ele traz ali o, o núcleo de uma solução é, para um problema, tá? É isso que ele, que ele faz. Ele não traz a solução na sua totalidade, ele traz a, so, a solução ali para o núcleo, para o que é mais importante, para o core de um problema. De forma que você possa é, especializar esse padrão, né, com todo o entorno ali, para para ser específico, né, em cada tipo de, de situação, em cada tipo de cenário. Então, o padrão, é, esse é o grande objetivo dele, né, solucionar uh, o core de um problema. E aí, né, existem vários tipos de padrões, tá, é, como padrões de arquitetura, por exemplo, né, um padrão de arquitetura, ele é um pouquinho mais amplo, né, ele vai ter ali um o um, um Mindset, por exemplo, da estrutura da aplicação como um todo, né? a forma como a aplicação como um todo é estruturada, né, as pastinhas, as tecnologias, os componentes arquiteturais, né, e efetivamente até mesmo a estrutura, de repente, de uma aplicação, você vai usar um padrão arquitetural tipo MVVM, MVC. Tá? É, já o um padrão de projeto... Né? por exemplo, que a gente tem aqui como último item aqui, né? o padrão de projeto ele soluciona um problema específico, né? de, tipicamente de soluções, né? de, de aplicações. Tá? Então, por exemplo, eu posso precisar ali é, resolver um problema de criação de componentes, ter um padrão, ali, uma forma padronizada para criar componentes complexos. Eu vou ter padrão para isso. Né? Eu tenho algum tipo de problema comportamental, para de repente criar ali uma sequência de componentes, uma sequência de, de classes que se correlacionam, né? É, aí eu, eu tenho padrões que são mais voltados, né, para ou para estrutura ou para comportamento, tá? Às vezes é como as classes se comportam, né? Ou então como as classes são estruturadas, não criadas, tá? Não instanciadas ali, inicializadas, né? Mas sim estruturadas. Então a gente tem, né, padrões estruturais criacionais e comportamentais, tá? No caso de padrões de projeto. É, existem muitos outros padrões, tá? Como padrões de comunicação né? entre componentes e existem padrões específicos, como, por exemplo, padrões para microservices, tá? É comum, inclusive, o Chris Richards tem lá na página dele uma série de padrões muito bons, né? Ele é o pai aí da orientação a microservices, né? É, tem padrões para cache, tem padrões para persistência de dados, tá, para trabalhar ali com, é, por exemplo, com Data Lake, né, é, ou então é, Data Warehouse, né, tem, tem vários tipos de padrões. Tem padrões, por exemplo, voltados ali para concepção mesmo, né, a é, nível de código mesmo, para implementação, né, usando também conceitos de persistência como CQRS, Event Sourcing, né, também é mais voltado para dados, mas é um padrão ali é, a ser codificado, né, na camada de back-end, por exemplo. Beleza? Então, padrões são formas é, conhecidas, gabaritadas ali, que foram muitas vezes já utilizadas, né? Alguém, um autor ali, um criador do, do padrão, né? É, ele observou ali um problema que se repetia, se repetia, se repetia, e criou uma solução para o core daquele problema, né? É, os problemas nunca são exatamente iguais, mas eles têm é, um... Um coração semelhante ali, né? Um cor semelhante em comum, beleza? Bom, é, entendido que são padrões, né? É, vamos partir agora aqui para a estrutura tá? dos padrões. Os padrões, em geral, eles têm uma estrutura, um formato, tá? É, e aí, nesse contexto, né? Olha só que interessante, né? Todo padrão ele tem ali um, um problema que ele resolve, né? Então, quando a gente fala de um problema, né? O que, que a gente precisa entender em relação a um problema? Isso aqui, inclusive, é um mindset para você estudar padrões, tá? Porque o que, que acontece? Quando você estuda do jeito certo, né? Olhando para os pontos certos, a gente já vai falar disso, é, você vai com um mindset mais... É, focado em arquitetura né, e menos focado em construção, em concepção. São dois viés diferentes, tá? É, um é mais voltado literalmente para é, detalhamento, para profundidade, né? e o outro é algo mais voltado para quantidade, tá? para amplitude. Ou seja, eu vou conhecer mais, né? mas eu tenho que conhecer as coisas certas, não adianta simplesmente conhecer muitos, eu tenho que conhecer os aspectos certos né? como arquiteto. E se eu fosse um desenvolvedor, né? Se eu for desenvolver, se eu for codar usando aquele padrão, aí sim eu preciso conhecer ele com o viés de quem vai programar mesmo, né? Os pontos mais aprofundados ali do padrão em relação à implementação mesmo, tá bom? Bom, então vamos lá. A estrutura de um, de um padrão, ele tem o problema, né? E para entender o problema, a gente precisa olhar muito para motivação, né? Porque que, que esse padrão foi criado, né? O autor normalmente vai falar para você ali na, na no livro dele, no post dele, no vídeo dele, por que, que ele criou aquele padrão, né? Aplicabilidade, quais são os cenários onde deve ser utilizado aquele padrão, tá? E participantes, tá? Quais são os principais componentes daquele padrão, né? Lembra da regra máxima é, de qualquer tipo de, de, de solução sistêmica né a gente tem um input tem um processamento tem a persistência e tem um output talvez a persistência não tenha persistência às vezes é opcional leia-se calculadora né você vai ter um input né input de dois input do vezes input do dois tem um resultado não tem persistência em lugar nenhum né mas é, é muito comum que você tenha persistência também essa perninha essa quarta perna né é muito comum então, entrada, processamento, persistência, retorno. Tá? Output, input, output, né? e no meio do caminho tem processamento, e muitas vezes, né? imensa maioria das vezes, alguma forma de persistência. Então, eu preciso conhecer quais são os componentes envolvidos aqui. Né? O, o tipo de input, o tipo de output, o tipo de persistência, né? o que, que vai ser persistido. Então, eu, te, eu tenho que entender quais são os atores aqui, né? É, desse processamento como um todo, beleza? Na sequência nós temos aqui a solução, tá? O, o padrão ele traz uma solução para esse problema. Uma vez que ele trouxe o problema, ele vai trazer ali uma estrutura de componentes, né? Como que você vai organizar esses componentes para resolver aquele problema, beleza? E por fim ele traz também as consequências. E como consequências, a gente sempre tem pontos positivos e pontos negativos. Não tem como você ter ganho sem ter perda. Isso é um trade-off, é uma troca. Então sempre vão existir é, drawbacks, né, pontos negativos ali, quando você é, coloca ali algum tipo de vantagem, algum tipo de benefício. E os padrões, em geral, eles, eles trazem isso, eles explicam isso né, na própria...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 É, uma vez que você fez isso, tá, é, você vai vai ter ali um, um, um grande catálogo em mente, né, à medida que você vai estudando e vai anotando, você vai ter um grande catálogo em mente, né? Esse catálogo vai ajudar você de forma definitiva, né? Você vai ter aí é, praticamente uma visão de, de tabuada, tá? Assim como 2 vezes dois igual a 4, né? Você vai ter ali, poxa, tem um problema sei lá, de árvore, né, de estrutura de árvore, já vai vir na cabeça sua o nome de um padrão, por exemplo, nesse caso, um composite, de sozimento, é, criação de comandos, é, criação, né, execução ali de persistência de dados em memória, né, de forma que não acabe com a memória, que não estoure toda a memória do, de um computador, e por aí vai, tá, tem vários tipos de padrões que, à medida que você vai conhecendo eles, entendendo eles, você tem praticamente, é como se fosse uma tabuada mesmo, você tem ali na ponta da língua já a resposta, e aí, né, Quanto mais você conhecer, melhor, beleza? Quanto mais padrões você é, estudar e ter né, catalogado dessa forma, melhor. Só que tem alguns cuidados que você precisa tomar, tá? À medida que você vai dominando vários padrões, né? Tendo isso enraizado, vai te parecer e vai te soar, assim, é, muito fácil direcionar padrões para problemas. Toma cuidado com isso, tá? É, por quê? Excessos nunca são positivos, né? Nem de água. Se mergulhar numa piscina e tentar tomar toda a água dela, né? Você vai morrer afogado. Tá? Então, excessos nunca são positivos, de padrões ainda é pior ainda, tá? é mais complicado ainda, beleza? Bom, então, aplicar muitos padrões sem a real necessidade, sem ter um, um ganho efetivo com ele, vai te trazer mais dores de cabeça do que benefícios, ok? Então, toma cuidado com isso. E outra coisa, né, porque vai levar a complexidade do teu produto. E outra coisa, tá, é que você precisa avaliar antes se realmente faz sentido para o seu produto, para o seu projeto ou não. Então toma cuidado com a tentação ali de direcionar direto, de falar como se fosse uma tabuada, né? Tem um problema né, de estrutura de árvore, composite, de desfazimento, memento. <risos> toma cuidado com isso, tá? de não direcionar logo de cara. Pode ser que seja um problema maior do que o benefício que ele traga efetivamente. Bom, então, com todas essas informações, né, e tendo aí já a sua listinha aí de padrões, é, chegou a hora de aprendermos a aplicar, tá, os padrões, beleza? Bom, e de novo, talvez você não tenha feito é, estudos ainda de padrões, o importante é que quando você identificar o cenário certo, você estude com o Mindset certo, beleza? Bom, então vamos lá. Essas dicas de cima, eu recomendo que você, a partir de agora, já comece a estudar usando elas, né? E para os próximos problemas, desafios que você tiver, você também os adote, adote essa estratégia, tá? As adote. Bom, nossa fórmula aqui, né, para você escolher padrões, é composta por cinco steps. O primeiro deles é você ter um problema de alta ou média complexidade. Se você não tem um problema que... Demande, né? Que tem ali uma complexidade suficiente, um nível suficiente de complexidade para você atacar. Não vai fazer sentido você aplicar um padrão, beleza? Logo de cara, então não vai sair né? Colocando padrões para resolver problemas simples demais, beleza? Bom, como que eu sei se o problema tem uma complexidade alta ou média, tipicamente quando requeira ali uma reunião ou algumas reuniões ali, né, a gente discutir como resolver um determinado problema, beleza? Outro tipo de cenário, tá, que tipicamente é, envolve ali ou um problema estrutural, né, de organização estrutural, de como que a gente vai é, estruturar ali os, ah, os nossos dados, né, a nossa arquitetura, como que a gente vai, quais componentes a gente vai colocar, como que a gente vai colocar, então estrutural, tá? Ou então vai envolver ali performance, né? eu tenho um problema de desempenho que precisava responder mais rápido, né? E não tem, tá? Eu colocaria aqui tal, talvez até o X, né? Eu preciso dar uma experiência para o meu usuário, uma percepção de que tá, está sendo rápido, né? Não necessariamente sendo, tá? É, tipicamente a gente tem também ali comunicação entre componentes, algum problema de comunicação, né, de sincronismo entre eles, é, tratamento de falhas né, na, nessa comunicação, etc. Tá? Eu posso ter problemas de segurança, que todo mundo coça a cabeça hoje em dia, né? poxa vida, preciso é, ter a certeza absoluta de que o, a conexão aqui né, entre esses dois componentes está acontecendo de forma segura, que o dado está chegando lá, né, que chegou também encriptado, então talvez eu tenha aqui padrões e práticas de segurança, tá? E de manutenabilidade, essa daqui <risos> é a maior de todas, né? Tem uma série de pontos aqui dentro, tá? Então, leia-se boas práticas, né? E aí a gente tem aqui, né, questões como, por exemplo, é, reuso, tá? Muito comum você ter ali, poxa, eu preciso reutilizar esse recurso, essa funcionalidade, né, é, inteira. Abstrações, Tá? coesão, acoplamento, etc. Tá? Tem, então, posso ter vários aspectos envolvendo a manutenabilidade, né? É, ou seja, manutenabilidade é a facilidade de você dar manutenção, né? evoluir o teu é, produto, o teu software, tá? Então, é muito comum que se tenham pontos assim é, também sendo discutidos, beleza? Para você, ah, poxa, eu não quero refazer toda hora essa solução, quero reutilizá-la, vou ter um esforço grande para solucionar esse problema, um gateway de pagamento, por exemplo. Eu vou implementar ali um gateway é, que seja cross é, tecnologias de pagamento. Poxa, eu quero poder reutilizar isso em vários sistemas, não quero fazer isso para um sistema. Né? Então vai ter uma discussão em cima disso. Percebe? É, é o típico problema que tem um tamanho... É, que acaba fazendo sentido né, você pensar em padrões, tá bom? Para resolver aquele problema. Então, essa, esse é o primeiro step aqui. Precisa existir efetivamente, verdadeiramente, é, um cenário aqui que faça sentido, beleza? A gente aplicar um padrão. Bom, segundo, entender profundamente o nosso problema. Por que, que isso aqui é importante? Porque... É, o o problema ele vai ajudar a gente a direcionar qual é o melhor padrão tá a gente vai ter que fazer um link depois a gente vai falar disso entre o, o coração desse problema né e a solução dele qual que é o padrão que soluciona melhor tá então assim é importante a gente entender aqui né nesse momento qual que é a dor né mapear isso muito bem e por que que essa dor é uma dor né por que, que ela é uma dor tipicamente olha para ser uma dor né para tá doendo tem que ter uma dessas desses três pontos aqui ou o é um impacto em prazos de alguém ou então né perda ali de negócios tá é, tá impactando em dinheiro para companhia ou então impacta na marca tá é, tinha que ter um bom desempenho e não tem, né? O, o usuário vai deixar de utilizar ali meu produto. Então, ou eu tenho impacto na marca, ou eu tenho impacto financeiro, ou eu, eu impacto no prazo de alguém. Pode até ser no meu, no meu próprio prazo ali do meu projeto. Tá? É, é, é perda de alguma maneira. Tá? Por isso que é uma dor. Tá? É difícil ser uma dor sem ser uma dessas coisas. Tá? Pode ser, mas é muito difícil. Beleza? Bom, então entender qual é a dor e por que que isso é uma dor, ok? É, com isso aqui a gente ganhou o contexto do problema, um contexto real mais aprofundado do problema. É aqui que você tem que ter profundidade como arquiteto, tá? Em alguns pontos o arquiteto tem que ter profundidade. Então, por exemplo, aqui. Na hora de entender o problema, de entender é, profundamente os porquês ali, né? O porquê que é uma dor aqui, você tem que ter profundidade, perguntar, entender a fundo, ok? Na sequência, nós precisamos ter, tá, isso é importante para que essa técnica funcione, é, os nossos requisitos arquiteturais, tá? O que são requisitos arquiteturais? São todos os requisitos, funcionais e não funcionais, né? Entre outros aí, talvez é, sejam classificados de outra forma na sua empresa, por exemplo, requisitos de segurança, é de governança, de qualidade, né, é, tem que ter esses, esses requisitos, os requisitos que impactam nas suas escolhas como arquiteto, tá? Todos os requisitos que impactam nas suas escolhas como arquiteto, é muito comum, né, se basear ali em requisitos não funcionais, a gente gosta de ir um pouquinho além, né, trazer os funcionais que também impactam na nossa arquitetura, tá? Então, é, avaliar esses requisitos e, e ter eles levantados, tá? Ter eles catalogados. Aqui, é, a gente tem, por exemplo, né, questões relacionadas à performance, à tempestividade, à testabilidade, à segurança. Isso aqui está tudo muito ligado à manutenabilidade, né, que é, para a gente é um único requisito, mas é muito comum você ter ali, né, atributos de performance que precisam ser atendidos, né, atributos de, de qualidade em geral ali, né, de testabilidade, ser testável, de segurança. É muito comum você ter esse tipo de, de atributo ali, tá, nos seus requisitos. Então, é importante catalogar, ter isso catalogado. A gente vai ver isso no exemplo também, tá? Eu vou trazer um pequeno exemplo aí de como adotar essa, essa estratégia aqui. Bom, então, tendo... É, essas, essas informações nas mãos, né, tendo essa visão, esse mindset e tendo seguido esses steps até aqui. Chegou a hora de você identificar os padrões candidatos. Então você vai ter ali um problema que é estrutural, né, ou de infraestrutura, ou de é, arquitetura, né, ou de persistência de dados, né, é, você tem um problema real, você entendeu profundamente o problema, você tem os seus requisitos, chegou a hora de, legal... Quais são os padrões, então, que poderiam resolver? Você vai se basear nas suas motivações, principalmente, né? E vai olhar para os seus requisitos, o que pode ou não ser inferido. E aí a gente tem uma fórmula, uma receitinha que eu vou dividir lá no exemplo, que a gente avalia, né? A gente coloca peso em cada requisito, e de acordo com o peso de cada requisito, eu consigo fazer uma conta e chegar a uma conclusão né, de qual que seria uma nota que eu teria para aquele padrão em relação em função daquele problema. E por fim, depois que eu tenho os candidatos, eu vou ter uma nota para cada padrão, né? Aí eu consigo determinar se vai fazer sentido ou não. Eu vou escolher qual padrão eu vou adotar com base nos meus RAs né, e contexto do meu problema. Então, com base na motivação, né, nos prós e nos contras, nos cases de sucesso dos padrões que eu pesquisei, vou casar isso com os meus requisitos, com a minha dor e vou determinar de forma assertiva. Então percebe, é, é um step-by-step, step, é uma fórmula para você escolher. Tá? Não é simplesmente você é, viu uma motivação de um padrão, né? peguei um problema, <risos> escolhi. Né? É, é esse, é o primeiro padrão que eu li, é o primeiro padrão que eu encontrei. É legal você procurar padrões. Tá? Esse step 4 aqui ó, é importante. Você vai identificar quais padrões seriam os candidatos ali, né? De acordo com o teu tipo de problema. Bom, vamos para um exemplo, que isso aqui vai ficar muito mais claro para você, tá? Esses cinco steps aqui. Bora lá. Então, imagina o seguinte, tá? Eu tenho um cenário onde eu tenho estes requisitos aqui. E eu já trouxe a, a ponderação aqui dos pesos deles, tá? Como que está estruturado isso aqui, né? A gente tem aqui o nome do requisito então tenho disponibilidade né ou seja meu produto ele tem que estar no ar disponível o tempo todo se ele ficar fora do ar né se eu tiver indisponibilidade ali é, para manutenções ou por problemas né lentidões etc eu perco dinheiro e tem impacto na marca tá é, então assim ele é um requisito aqui vermelho para mim. Ele é estrutural, né? A gente usa o teorema de Eisenhower por aqui. Então, vermelhinho aqui, ele é urgente e importante. Ele é estrutural, né? Envolve estrutura, ou seja, se eu errar aqui, eu tenho que jogar fora, né? E impacta ou em dinheiro ou na marca, tá? É vermelhinho, tá? Aí eu tenho aqui, o peso dele é 12, tá? Eu coloquei P12. Ele, ele tem um peso de 12. Coloquei aqui uma escala, tá? É, de 2 dois em 2. Dois. E esse aqui é um peso 12, tá? Bom, daí eu tenho aqui escalabilidade. Escalabilidade e disponibilidade são muito próximos, né? Se não, não tiver a capacidade de escalar, de aumentar a minha infraestrutura à medida que vão entrando novos usuários, eu posso ter um problema de disponibilidade. Uma coisa pode levar à outra. Por isso o peso dele não pode ser muito diferente. Tem que ser próximo, tá? E aí, nesse caso, ele também é urgente e importante, porque eu posso ter uma... Um, um bom repentino ali de muitos usuários, né? E se a minha aplicação não escalar, eu vou ter um problema de disponibilidade. Então, ele está casado direto aqui com o de cima, tá? O próximo aqui é manutenabilidade. E, de novo, ele é altamente importante aqui, ele é vermelhinho, né? E está muito próximo, porque se eu tiver algum problema, algum erro que eu precise corrigir, eu tenho que conseguir corrigir rápido, né? Se eu não conseguir corrigir rápido, eu posso ter um problema de disponibilidade, tem uma ligação direta aqui, tá? Então, é um, uma pontuação bem próxima também, beleza? Bom, daí eu tenho aqui segurança, que também é importante, né? Se eu tiver vazamento de informações aqui, eu posso ter meu negócio todo prejudicado. É lógico, isso aqui é de um cenário hipotético, tá? É, é, eu tô trazendo os requisitos arquiteturais de um cenário hipotético, de um exemplo, tá? É, isso aqui vai variar de acordo com cada é, tipo de projeto, beleza? Bom, Daí eu tenho aqui testabilidade, capacidade de testar a minha aplicação. Ela tá, está próxima aqui de segurança, né? E de manutenabilidade. Ela tem uma proximidade maior aqui com esses dois requisitos. Beleza? E por fim eu tenho o time to market, né? Aqui é amarelinho, né? sinal que ele é, é a prioridade 3, né? ele é só estrutural, né? Ele não. Eu não vou ter perda financeira, ou posso até ter, né? O, o problema que o teste, a falta do teste poderia gerar. mas... O fator de ser testável, de testabilidade, né? Ele não causa diretamente para mim um impacto a marca ou financeiro. Nesse exemplo, tá? Nesse caso, Se eu não tiver aqui a capacidade de ser testado, né? Eu posso ter um impacto aí, né? De ter que refazer a minha aplicação, e aí eu posso ter um impacto aqui na manutenabilidade. Tá por isso que ele é amarelinho. Por fim, eu tenho aqui com peso menor, peso 4, o time to market. Por que, que o time to market não tem um peso tão alto? Porque no meu caso aqui, né, o time to market é algo que eu desejo, mas eu não tenho nem um impacto estrutural né, com ele, eu posso ter negativo, né? E eu também não tenho impacto é, de marca ou de perda financeira, né? Se eu não atender é, essas exigências. De novo, isso aqui varia de caso para caso. Tem empresas que o time to market é literalmente rei, né? Se eu perder ele ali, eu perco negócio, eu perco tudo, né? E tem casos que o Time to Market não é tão importante assim. Posso demorar um pouquinho mais, não tem problema, mas precisa ter uma qualidade maior, tá? segurança maior e etc. Tá? Bom, visto isso, no nosso exemplo aqui, eu tenho algumas variáveis arquiteturais. Qual que é a diferença né, entre os RAs e os EAs? Os RAs eu tenho pesos. Eu consigo comparar um com o outro. Então, por exemplo, se eu tivesse o Time to Market aqui, mais alto do que a disponibilidade, o que, que ia acontecer? Eu poderia ter problemas de disponibilidade eh, em troca de fazer mais rápido. Então eu ia ter menos manutenabilidade, menos escalabilidade e mais time to market. Ia entregar mais rápido, mas de repente com um, critérios de qualidade ali em relação à engenharia de software menores. Tá? Então no nosso caso aqui é o contrário. A, a relação é essa aqui. Eu tenho mais. É, critérios de qualidade, quando eu estou falando de é, engenharia de software, e menos né, pressa, beleza? Menos velocidade de entrega. Então, eu faço melhor, mais estruturado, eu vou ganhar né, é, a longo prazo. Tá? Bom, aí no caso das VAs, a gente não consegue, a gente tem que aceitar elas, eu não consigo ponderar elas. Então, peso maior, uma coisa em relação à outra. Exemplo, a gente tem aqui, a Stack tecnológica, né? Então, no nosso caso aqui, né, nesse cenário hipotético, a gente teria aqui o Oracle com o banco de dados e a linguagem de programação sendo Java. Tá? Então, tem toda a stack ali Java, beleza? É uma stack tecnológica, eu tenho pessoas na minha equipe que conhecem de Java, que conhecem de Oracle. Tem como eu mudar isso aí? Até tem. Até tem, mas eu tenho que mandar todo mundo embora né, e recontratar ali, ou fazer treinamentos, então é algo que vai custar muito caro, vai demandar muito tempo, né. É infraestrutura on cloud, e aí no caso aqui, eu trabalho com VMs, né, é outra coisa que eu não consigo mudar rapidamente, eu tenho que aceitar isso e considerar isso como uma premissa da minha solução arquitetural, é base, tá. Outra coisa, a senioridade dos meus times é média. Aí eu até listei aqui, né? Eu tenho quatro juniores, né? Tenho um pleno, né? E tenho dois sêniores. Então eu tenho uma senioridade média, tá? É, é mediana. Eu tenho um equilíbrio ali entre muito sênior, muito júnior, né? E um ali no meio. Então eu tenho uma, uma senioridade distribuída, média, tá bom? Com essas premissas, eu consigo aplicar a minha técnica, tá? É lógico que tipicamente aqui você tem muito mais variáveis arquiteturais e muito mais requisitos arquiteturais, mas, né? É, precisa ter alguns, né? Pelo menos os principais você precisa ter mapeado para dar uma solução, tá? Então vamos considerar que a gente está querendo aqui criar uma engine de Feature toggles. O que é uma engine de filter toggles? É uma ferramenta que possibilita, né, que eu tenha interruptores que eu vou espalhar ali pelo meu código de liga e desliga, e eu vou cadastrar no banco lá em um dispositivo de persistência, né, as chaves, né, e os valores está ligado ou está desligado. Aí eu vou poder, né, ligar e desligar botões da é, da minha interface, serviços. É, talvez eu possa trabalhar aqui com trunk-based, né? e, e aí ter uma versão desligada, uma versão ligada, né? ainda para questões ali de disponibilidade que a gente tem. Tá? Bom, nesse contexto, é, a gente precisa aqui ter um alto índice de controle por versão. Tá? E essas versões, esse controle, ele também tem que ser para cada desenvolvedor, eu vou trabalhar com DevOps aqui, percebe? Eu vou deixar o desenvolvedor criar o toggle dele, ligar, desligar, vou dar essa responsabilidade para ele. Mas só que eu preciso ter controle, preciso saber quem que ligou, quem que desligou, quando ligou, quando desligou. E aí é importante que eles possam criar ali os seus toggles, né? E enquanto estiver em fase de revisão ali, que ele está né, criando literalmente, não foi para produção, né? Ele pode fazer e desfazer, refazer, né? Desfiz. Agora eu quero voltar de novo. É, putz, eu desfiz errado, eu quero refazer. Tipo, desfazer e refazer de um Word ali, tá? Eu quero poder fazer isso, só que isso daí é por usuário. Então, se o Pisani criou um Tango A, depois o B, depois o C, atribuiu o verdadeiro para o A, falso para o B né? e falso para o C, depois ele falou, não, é tudo verdadeiro. Se eu quiser desfazer isso, eu tenho que conseguir desfazer o meu. Pode ser que o outro desenvolvedor, esteja fazendo a mesma coisa, né? Só que criando ali o Tango x, y, z, né? É, ou atribuindo um valor diferente para o meu Tango. Na hora que ele for desfazer, ele tem que desfazer o dele, não o meu. Beleza? Bom, então é um controle mais elaborado aí. É... E aí, a versão, né? Quando ela for publicada, depois que ela for publicada, eu não posso mais ter isso aí. Eu não posso mais... É, desfazer, refazer, eu posso ver como estava, mas eu não posso é, ficar desfazendo, né, em produção, senão não dá ruim, né, é, eu, eu comprometo todo o ambiente de produção, quando eu tô falando de Feature beleza? Pontos críticos que nós temos nessa solução, né, quando você lê esse enunciado aqui, né, a gente tem algumas questões extremamente importantes a serem consideradas, primeiro, né, eu preciso é, estruturar a criação dos elementos por usuário. Lembra que eu tenho que conseguir desfazer ali por usuário? Então, eu também tenho que criar por usuário, tá? Então, eu tenho que pensar aqui na criação né, dos componentes e tenho que pensar na forma como eu estruturo é, esses dados, tá bom? Bom, depois eu tenho um outro problema aqui que é o desfazimento por usuário. E aí, né, eu tenho aqui um comportamento, tá? É, isso aqui já leva a gente para padrões de projeto, né? Eu tenho um problema de criação, tenho um problema estrutural e tenho um problema comportamental. Então, três problemas aqui que me fazem precisar avaliar padrões para cada um desses cenários, né? padrões para criação de componentes, para estruturar componentes, e como eles vão se comportar, como eles vão falar um com os outros. Bom, com isso, nesse contexto, o que, que eu preciso fazer? Né? Escolher padrões que tenham relação com esses problemas. E aí, como a gente falou, né? É, assim, ficou claro que a gente precisa aí de padrões de projeto. Né? Não são padrões de arquitetura, não são padrões de segurança, nem de... É, persistência de dados, a gente está falando de padrões, literalmente, de projeto, tá? E aí, o que, que a gente tem de mais famoso, né? Principalmente porque a gente está falando ali de Java, que é orientado a objetos, assim como .NET e muitas outras linguagens. Então, eu vou buscar padrões de projeto, principalmente orientados a objeto, tá? E aí, nós temos o Grasp, o Gof e o Solid. Eu poderia fazer buscas... É, Solid é, são princípios, tá? Não são padrões... Que a gente pode trabalhar, inclusive, em conjunto com, com os padrões aqui, mas é, é algo que você pode avaliar, né? Principalmente para ver se você não vai inferir nenhum princípio, né? E quais princípios fazem sentido para o seu problema também. A gente não vai falar de todos, né? Senão o vídeo vai ficar utopicamente grande, a gente vai falar só de GOF, tá bom? Mas você, na sua pesquisa, aí até como exercício, pode buscar aí, usando o mesmo racional. Os padrões do GRASP, né? E pode avaliar também os princípios do SOLID, tá bom? Bom, então nós vamos considerar aqui só o GOF, tá? E o GOF, ele tem padrões, olha essa que coisa, criacionais, estruturais e comportamentais. Vamos escolher os padrões aí, seguindo a regrinha que a gente ensinou para vocês. Bora lá! Então aqui eu tenho alguns que foram desclassificados dos criacionais, tá? É, que são padrões de criação, né? Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, o Builder, ele foi desclassificado. Por que, que ele foi desclassificado? Porque ó, ele foge do propósito, uma vez que é, ele, ele inferiu VAs aqui, tá? Ele fu fugiu totalmente do, do, do propósito do, do que eu preciso resolver aqui como criação. Ele serve aqui né, para criar componentes, objetos ali complexos, tá? E ir criando ele em etapas, é para isso que serve o Builder. A gente não tem isso, tá? De criar a, aos pouquinhos, né? À medida que eu vou avançando no processamento, eu vou criando outras partes do meu componente. Eu não preciso fazer isso. Isso é comum para lazy loading, por exemplo, né? A gente não tem cenário aqui, beleza? Então, é, na prática, ó, não seria nem possível utilizar ele de forma correta aqui para o nosso problema, tá? Ele não atenderia nada. Então, o builder eu já descartei, tá? Só por ele não atender totalmente, beleza nem vou estudar muito a fundo aí eu fui aqui para o abstract factor né o abstract factor o que, que acontece ele é um padrão de projetos né que serve para você construir a gente não vai falar de todos né mas só aqui nesse exemplo é, estruturas complexas né cadeias de componentes que se falam ali complexos então vamos supor que estou criando ali uma escola né é, poderia ser uma escola virtual uma escola física é, e aí na escola virtual eu tenho professores, né? eu tenho alunos, eu tenho curso, eu tenho né, nota, presença e eu tenho a mesma coisa, professor, aluno, nota, presença é, para uma sala, né, um curso virtual. Tá? Então eu tenho o físico e o virtual iguais, os mesmos elementos, só que tem um comportamento diferente, especializado, diferente, tem coisas que são comuns, mas várias outras coisas que são diferentes, especializadas ali, diferentes abstract factor é mais para isso, tá? Então, só de cara você já vê que a gente não tem isso aqui, né? Eu poderia aplicar o padrão, ele não vai me matar, né? Eu poderia pensar, poxa, lá na frente talvez eu tenha necessidade de ter mais componentes ali e variar feature tangos por cadeias, né? De feature tangos ali por tipo. Tipo de é, toggles de segurança, toggles de diversão, né? Ou tuggles ali de funcionalidades de sistema mesmo. Mas olha só, né? Aplicar esse padrão, ele traria ali, né? Elevaria a, desnecessariamente a nossa complexidade, tá? Vai ficar muito mais complexa a nossa solução. Então, esse padrão, ele não traria os benefícios, tá? De criar a cadeia de componentes que a gente falou ali. Não vai trazer, né? É, vai trazer mais complexidade sem trazer o ganho real. É, de novo, ó. Se você tem uma, um pensamento ali de, ah, talvez um dia eu precise, putz, é, não é um sinal claro de que você precisa do padrão, tá? O sinal claro é se você precisa para hoje. Se tem uma, um direcionamento funcional, estratégico, de que vai crescer nessa direção, aí é uma coisa. se é uma coisa que você está supondo é outra, beleza? Toma cuidado com isso. E aí, considerando né, que a gente tinha colocado lá VAs, RAs, etc., lembra que tinha pontos? Então eu decrementei os pontos ali, ó, menos 6 de testabilidade, menos 9, né, de manutenabilidade e menos 4 de time to market. O que, que aconteceu? Eu tive uma nota negativa, né, menos 19. Não tenho nada de positivo aqui, minha nota não é positiva, é negativa. Quando eu tenho uma nota negativa assim, né, eu fui avaliando os padrões e fui somando, né, cheguei a uma nota negativa, pô, é sinal claro que eu tenho que descartar o padrão. Né, talvez todos eles tenham notas negativas, então não vou adotar padrão nenhum, né? não vai fazer sentido, beleza? É, pode até ser que faça, mas <risos> com visão clara aí de que você terá aí grandes drawbacks, né, grandes problemas na sua solução. E aí, né, padrões criacionais, teriam mais dois aqui, a gente não vai falar deles. E a gente tem aqui o prototype que foi o vencedor. Poxa, o prototype foi vencedor. <risos> por que, que ele foi vencedor, né? Porque os meus tangos, eu provavelmente vou trabalhar ali com templates para eles. Então eu vou ter ali um, um, é, uma estrutura de atributos, etc, para o meu Tango. Que eu vou ter ali um padrãozinho, eu vou criar um padrão, né? Vou ter um template e vou poder usar esse template ali. Ah, quando tiver, por exemplo Uh, um cenário de bug fix, eu vou ter ali um padrãozinho com o nome do Tango já pré-definido, é, e uma série de outros atributos, talvez, de alguns usuários chaves ali já estarem associados com ele como true, né? Então, eu vou ter isso daí é, para facilitar. E aí, eu utilizo esse template, eu crio com base no meu template. Ou então, né, eu posso clonar. Vou criar uma versão nova, né? Eu vou lá e clono os, os, os toggles existentes aí para a versão nova. Então, vai fazer sentido esse padrão, tá? É, aí, olha só que coisa. A gente tem aqui, Time to Market sendo atendido. Pô, por que, que Time to Market está sendo atendido aqui? Porque eu vou criar mais rápido, concorda? Eu vou conseguir codificar mais rápido a partir do padrão. Não vou ter que criar, por exemplo, lá, quando eu for fazer uma estrutura de template que não está aqui prevista. Quando eu for fazer qualquer outra coisa ali que requeira né, reutilizar a criação dos componentes, eu não vou ter que montar uma lógica mirabolante. Ele vai me ajudar nisso, então eu vou conseguir entregar mais rápido, tá bom? E manutenabilidade, então eu tive uma soma de 4 e de 9 aqui. Por quê? Porque ficou melhor para manter o, o meu código. Eu vou ter um código comum ali para criação dos, dos elementos de Tango, né, que vai ser compartilhado para toda a solução. Então, um padrão de projeto, né, em geral, ele traz mais manutenabilidade, beleza? Bom, é, e aí ele infere, mas ele não infere totalmente, ó, ele infere parcialmente, ou seja, eu vou tirar a metade da nota e não toda a nota, né, ele infere parcialmente a testabilidade. O que, que isso quer dizer? Que ficou impossível de fazer testes unitários com... É, com, com essa prática, com esse padrão? Não, mas ficou um pouquinho mais complicado. Eu vou ter que colocar ali é, mocks, né? Talvez fique quase inviável, né? Eu vou ter que pensar em mocks ali com vários tipos de cenários, né? É, para a criação deles, ou para cada componente que eu for fazer, aí ele começa a inferir na manutenabilidade, né? Então, a, a, testar acabou ficando mais complicado, né? Aumentou a minha complexidade para testar. Então, inferiu parcialmente, beleza? Não inferiu totalmente, não inviabilizou, <risos> mas inferiu parcialmente. Então, isso faz com que eu tenha uma nota 10. 4 mais 9, 13, menos 3, 10. Bacana, posso usar esse padrão. Está né? fazendo sentido, né? na minha pontuação geral aqui, eu fiz uma, percebe? Eu tenho aqui uma, um cálculo matemático né? com pesos que me faz falar, poxa vida, esse aqui é o melhor padrão. Eu poderia ter feito isso para todos, né, todos os padrões criacionais do GOF aqui, e ter chegado, ah, não conheço nenhum, nunca estudei um padrão. Beleza. Avalia o padrão em alto nível, você vai fazer um estudo, né, pega os prós e os contras, como a gente falou, casa com os RAs, como eu expliquei aqui, os RAs, você vai tomar uma nota. Qual, qual padrão tem uma nota maior? Pô, você chegou de forma objetiva à conclusão de qual é o melhor padrão. Tá? Não só, né? você não vai olhar só para a nota, você vai olhar também se ele está atendendo ou não uh, o requisito de negócio, você entendeu a dor antes, né? isso daí é o mais importante, logicamente, beleza? É, como você viu lá, né? no caso do, do, do Builder, né? ele fugia do propósito, a gente já ignorou. Bom, a gente vai seguir o mesmo racional com os outros padrões. Então estruturais, por exemplo, né? a gente vai ter sete ali que não passaram, que deu nota ruim. O que deu boa foi o composite, né? Para o estrutural. Por quê? Primeiro, olha lá. Vou repetir aqui. Ele resolve o problema de estruturar o projeto de forma a atender a criação, né? Da cadeia de tangos por usuário. Então, eu consigo colocar em uma estrutura de árvore os meus tangos ali. Eu coloco, né? Cada estrutura de árvore ali, é, cada root, né? Da árvore minha seria um usuário eu tenho, né, os filhos deles são Tuggles. E aqui talvez eu tenha é, Tuggles que são dependentes, né, filhos de Tuggles. Então, o Composite vai me resolver muito essa dor. Isso é comum para Fitor Tuggles, tá? É, bom, ele também atende alguns RAs. Olha lá, ele atendeu para mim o, o requisito Time to Market aqui, tá? Me dando mais 4. E atendeu Testabilidade, me dando mais 6, tá? Nessa soma aqui eu tenho 10. Tá bom? Bom, e ele infere parcialmente um RA aqui. Qual? Manutenabilidade. A nota de manutenabilidade era 9. Se eu inferir parcialmente, é metade. Menos 4,5. Qual que é o total que eu tenho aqui? 5,5. É positivo, né? Se eu fosse colocar os outros padrões aqui, eu tenho certeza absoluta né que daria uma nota menor do que essa. Esse aqui seria o padrão que teria a maior nota. Tá? é Certeza beleza? Para esse cenário aqui. Então foi o Composite que levou. Beleza? De novo, seguir a mesma estrutura, a mesma estratégia. E aí nós temos 10 padrões né, que a gente descartou aqui, não vou entrar um por um de novo, né? Para o vídeo não ficar muito longo. E o Memento foi vencedor. E olha só que interessante, no caso do Memento, né? Ele atende, né? Ou seja, resolve funcionalmente o meu problema, problema proposto, mas, né, ele infere aqui no RA de manutenabilidade, que é o mais pesado, né, um dos mais pesados que a gente tem ali. Por que, que ele infere, né? Esse padrão ele é considerado por muitos como um anti-partner, né? Ele aumenta aí a complexidade é, de muitas coisas, até de teste, tá? Ele aumenta um pouco, né? Se a gente fosse ser ao pé da letra, né, ele impactaria em partes aqui, testabilidade seria inferido parcialmente, né? E a gente teria aí até uma nota negativa, tá? Mas é que assim, o que, que acontece? Ele também atende parcialmente. <risos> é... Então, é um meio a meio aí, né? Eu deixei aqui como positivo só para vocês entenderem o racional, tá? A gente tem o time to market, sendo positivo, né? Afinal de contas, fazer um, um desfazimento na mão ali, sem usar padrão nenhum, ia ter muitos é, retrabalhos, testes, né? E com problemas ali, é, erros, né? de codificação, o memento ele ajuda a diminuir esses, esses problemas, tá? Porque traz padronizado uma forma de resolver isso, né? Desfazimento, desfazer e refazer, né? É, então ele impacta positivamente no time to market, e a gente está considerando que em testabilidade também, né? Facilitou aí testar, né? Desfazer, refazer, usando o padrão, tá? Mas impactou em manutenabilidade, ficou muito mais complexo o meu código, Beleza? Iria ficar também, olha essa que coisa, se eu não usasse o padrão. Então, aqui mesmo tendo ficado com uma nota tão baixa, ficou com uma nota 1. Já seria o suficiente para eu com essa cabeça e falar, opa, acho que eu não vou usar esse padrão não. Só que aí você precisa pensar no seguinte, sem o padrão, eu teria essa nota também se eu fosse fazer na mão, né? É, seria pior ou melhor? Tem que avaliar isso aí também, né? Então, esse aqui é o caso que fazer na mão eu ia ter tanta dor de cabeça, tanto retrabalho, que o padrão ele vai acabar sendo, mesmo com o pezinho 1 ali, vai acabar sendo positivo para a gente. Tá bom? Então, é, eu tentei trazer aqui cenários diferentes, com exemplos práticos aqui, né? De como usar essa técnica, né? Essa fórmula aqui, desses cinco steps, tá? E percebe, a gente saiu da subjetividade, né? do poxa vida, tem que ter muitas cicatrizes de guerra, tem que ter apanhado muito na carreira para conseguir direcionar corretamente um padrão. E ainda assim, às vezes eu erro. Né? Aqui não, a gente colocou ali nota para cada escolha né e saiu do outro lado de forma objetiva, escolhendo corretamente um padrão para um problema. Tá bom? Mesmo que você não conheça o, o padrão. E olha, pode ter certeza que muitas vezes você vai ter padrões que você não domina, que você não conhece. Vão ter vários padrões, né? Alguns você vai conhecer, outros não. E aí uma pesquisa vai fazer todo sentido, usando a estratégia que a gente dividiu com você hoje. Bacana, Erk? Então espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. E se você curtiu, por favor, deixa um like pra gente, pra gente entender que esse tipo de conteúdo faz sentido para você. Beleza? Então a gente fica por aqui. Um super abraço, Erk. Até a próxima.